Meus amigos, vocês já imaginaram um projeto aí do Mortal Kombat Trilogy Remake que a gente tem falado aqui no canal com um modo história aí, apresentando um pouco mais dos personagens ali durante o arcade e tudo mais? Pois é, rapaz, o pessoal lá responsável, o iBalistic, né, que é a empresa responsável por esse projeto, eles deram uma atualização bem interessante sobre isso, nós vamos comentar aqui com vocês. E eu não estou sozinho, mais uma vez, porque estou de volta aqui com ele, meus amigos. Salve. Hoje, Alanios dos diálogos, sem elaboração. Vocês vão entender por que, daqui a pouquinho, que o Alanios entrou dessa forma, com diálogo, sem elaboração e tudo mais. E é isso aí, meus amigos, nós vamos comentar mais uma vez sobre esse projeto do Mortal Kombat Trilogy, que os caras estão fazendo no Real Engine Far. Live, o negócio tá muito da hora, onde eles irão incluir aí, no modo arcade provavelmente, um modo história ali para cada um dos personagens durante as lutas, à medida que a gente for enfrentando alguns personagens teremos diálogos e tal, a gente vai mostrar pra vocês aqui tudo certinho como é que vai funcionar. Então já aproveita e deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios, para essa galera começar a entender o que que tá rolando, deixa eu trocar a nossa tela aqui. É o seguinte, pessoal, o Joe Tresca, que é um dos responsáveis aí pelo projeto, como vocês podem ver aqui, ó, o cara é o CEO do estúdio iBalistic que tá fazendo o Mortal Kombat Trilogy Remake. E aí, algumas pessoas aí na comunidade Mortal Kombat questionaram... Se existiria a possibilidade deles fazerem uma espécie de modo história ali nesse jogo, aproveitar que eles estão refazendo muitas coisas, atualizando para os gráficos mais atuais e tal, obviamente, né, não é um modo história tipo Mortal Kombat 11 X ou 9 que a gente viu, não, tá? É uma parada um pouco mais simples mesmo. E aí, ele veio no Twitter dele, como vocês podem ver aqui, ó, e disse o seguinte, ó: Vocês mencionaram elementos da história e quero que saibam que sempre foi algo que estivemos defendendo. E aí, ó, eles colocaram aqui pedindo desculpa pelos diálogos que eles implementaram pra poder demonstrar esse novo recurso pra gente, né, Holandes? Como vocês podem ver, eu até separei as imagens aqui, ó eles vão fazer uma pegada nesse estilo aqui, brother, ó. Eu acho que isso daí é muito legal, né? Não é nada absurdo, mas é uma estratégia que o The King of Fighters tem usado a partir do 13, se eu tô certo, que é um negócio muito legal, ele dá um contexto ali pra luta. Até aquele Smash Bros. Nickelodeon também faz isso, só que ele coloca diálogos aleatórios ali. Os caras falam coisinhas que não tem a ver um com o outro, né? No entanto, é sim uma ferramenta bem interessante para dar contexto para a luta e tudo mais, construir uma narrativa ali para o que tá acontecendo, né? uma narrativa mais elaborada, né? Porque a luta em si é uma narrativa do combate entre os dois. No entanto, né, o diálogo, ele traz mais elementos que colaboram a gente entender mais a respeito do personagem, criar aquele vínculo, né? Isso daí é muito bom. O que vem de jogo de luta, no que eu entendo ali, é roster. E quanto mais você consegue criar essa identificação do jogador com o personagem que ele joga, mais certeza que você tem de que aquele jogo vai vender quando sair o número 2 e aí o diálogo ele entra como essa forma de criar ainda mais essa identificação entre player e o personagem que você vai jogar, né? Eu gosto disso bastante. Sim, é interessante pra caramba e assim, a gente tinha lá no Mortal Kombat clássico, Mortal Kombat 1, 2 e tudo, a gente tinha um pouco de história dos personagens ali, mas era de uma forma bem simples e até um pouco chata, porque assim, você tinha que estar na tela principal, esperar um pouquinho e aí o jogo aleatoriamente, jogava ali um personagem na tela pra nós com um textinho relacionado à história dele, alguma coisa, alguma coisa de participação dele naquele jogo, e também depois o final arcade, depois que a gente vencia o chefão, no caso. Aqui eles vão fazer um negócio um pouco diferente. Como vocês podem ver, ó, tá iniciando uma luta aqui de Sub-Zero Scorpion. E aí o Sub-Zero manda um diálogo aqui com o nosso querido Quentinho. E eles falam aqui, ó. Eles pedem, eles pedem desculpa com relação ao diálogo. fala falam que eles precisam de um escritor, porque realmente. <risos> O textinho como tá aqui, mano É aquela coisa bem clichêzona e tudo mais Tipo, Hanzo Hasashi, você serviu o feiticeiro como eu o Shirai Ryu zumbou dos Lin Kueis e pagaram por sua insolência. Você, você foi uma falha na vida e será uma falha na morte. Meu Deus do céu, realmente. Essa fala final é um clichê que nossa. Exatamente. Assim, o bom é que o cara já reconhece que o negócio aqui tá zoado e que eles devem melhorar pra uma versão final da parada, entendeu? Eles têm mais um aqui, Alanis, que eles trouxeram também do Scorpion pra nós, que a gente vai dar uma olhada no diálogo aqui também, olha lá. Bihan, você matou o Hanzo Hassan o seu clã Sherai Eu sou espectro Scorpion de Netherrealm. Eu me juntei ao torneio para vingar as suas mortes. Eu vou ver você queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. É que trem bem mesmo, né? <risos> só, só faltou no final um. <risos> Realmente o diálogo precisa de um, de um trabalho bacana aqui. Mas ver isso daqui, da forma como eles estão colocando, eu acho bastante interessante. Porque assim, eles devem implementar isso no modo arcade. Aí a gente vai enfrentar cada um dos personagens ali. E aí, assim, eu não sei se eles vão colocar pra cada um dos personagens, igual a gente tá jogando com Scorpion ou com Sub-Zero ali, o Arcade. Aí a gente vai enfrentar um Kano, aí tem um diálogo ali para o Kano. A Sônia, tem um diálogo ali para a Sônia Alguma coisa que desenvolve um pouco a história do personagem Ou se eles vão trazer elementos Realmente só do foco da história desse personagem naquele jogo Igual, por exemplo, Scorpion Sub-Zero A rivalidade entre os clãs E aí os outros personagens não teriam diálogo Uma coisa assim, sabe Alanis? Eu, eu acredito que seria interessante eles construírem Nem que seja apenas uma fala toda vez Que é tipo, você pula Sim. Mas seria interessante eles colocarem diálogos específicos Entre cada personagem, sabe? Umas duas, três linhas de diálogo diferente Pra cada um para trocar na hora que começa a luta. Eu acho que seria interessante eles fazerem isso. Eu também acho que seria bacana eles colocarem uma interação com cada um dos personagens ali. Vai dar trabalho para caramba para eles poderem criar diálogos assim diferentes para todo lutador ali? Vai, mas eu acho que vai ser um incremento muito da hora em termos do que a gente tem hoje em dia nos clássicos, né? Mortal Kombat 1, 2 e 3. E lembrando que isso daqui eles estão mostrando pra nós o Mortal Kombat 1. E a gente já viu em outras imagens lá que eles pretendem fazer também do 2, do 3 e tudo. Realmente fazer o trilogy remake ali pra gente em 4K com o Real Engine. Então a gente pode esperar, sim, eu acredito, pelo menos na minha humilde opinião, diálogos também pra essas outras versões do jogo, entendeu? Você lembra no Killer Instinct? O moto de história que tinha lá dos personagens? Lembro. Que antes de começar a luta Ele mostrava uma ceninha Contando algo que aconteceu ali E tal, não sei o que E aí começava a luta depois a parada, né? Era uma imagem com texto embaixo Sim. Do arcade do Killer Instinct Eu acho que isso seria top Se eles conseguissem fazer uma parada desse Se eles conseguissem fazer desse jeito Com esse arcade, né? Ele encontra o cara E aí tem a linha lá Mostra a historinha e tudo mais ali Cara, ia ser muito legal é, Mesmo que acabasse em algum momento é, Repetindo alguns personagens O que acaba sendo natural Tipo, você sabe que as últimas lutas não São sempre um mirror match é, Umas das últimas, né? Coloca ali a primeira luta O cara vai sempre enfrentar tal tá fulano A terceira luta vai ser sempre tal cara A quarta luta vai ser sempre tal cara E aí no, o que tiver no meio Coloca de forma aleatória, né? As lutas predestinadas e as lutas em aberto ali, né, pra, pra gerar diversidade. E põe uma historinha pra ser contada quando eles se encontrarem, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Acrescenta muito no jogo de luta. Tô muito ansioso pra poder ver o que mais que eles vão trazer de novidades aí, de incrementos, né, pra esse projeto, porque além dos gráficos ali, a jogabilidade que a gente quer tanto ver, agora eles vão trazer também essa questão dos diálogos ali, pra poder incrementar mais a história dos personagens pra gente dessa era clássica. Tô muito ansioso, cara, pra poder ver mais, saber mais sobre o que eles estão fazendo. Imagina eles fazer uma consulta ali com, com o John Tobias pra ele saber direitinho. É só... Mano, é só eles consultar o Twitter do John Tobias que lá tem tudo. Verdade, né? <risos> Pergunta lá sem, sem pretensão nenhuma. Ô, Tobias, só por curiosidade, assim, se você quiser trabalhar pra quem? O cara vai responder tudo lá, velho. Ele vai dar um dossiê do personagem Não, pra galera. o Shirai Ryu foi criado assim... <risos> <risos> e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse incremento aí dos caras do para pro Mortal Kombat Trilogy aqui e tal? Desses elementos de história, entendeu? Que eles vão trazer pra cada um dos personagens, provavelmente, tanto do 1, do 2, do 3, aí, formando essa trilogia, né? Que a gente tá vendo que eles vão fazer. Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso, o que, que vocês estão achando do projeto aí. A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos por aqui, um beijo pra todos vocês aí, ó. Até mais, e é? vamos!